A CASAM vem informar e esclarecer a população do município de Itaiópolis que apareceram algumas manchas no nosso manancial de abastecimento de água. Assim que nós identificamos essas manchas, nós suspendemos o abastecimento dessa, desse manancial e a gente já vem é, fazendo todos os ensaios no laboratório, até mesmo os órgãos de controle ambientais também vem acompanhando e assim que identificado o motivo, nós informaremos a população. De imediato, nós pedimos que as, as pessoas tenham o uso consciente da água, porque vai ter alguma questão de... de distribuição prejudicada, mas assim que normalizada a situação, a gente também informa. É importante lembrar que aquela região ao redor do nosso manancial tem bastante questão de suinocultura, muito provável que tenha alguma questão relacionada à suinocultura, mas assim que a gente tiver a informação correta e precisa, nós informaremos a todos. Para ajudar no abastecimento de água, a CASAM vai reativar um poço e também vai colaborar com caminhões-pipas, e pedimos a colaboração de todos e que nos comuniquem em casos de necessidade de água para que a gente possa atender prontamente. Por questões de segurança e que a população não tenha nenhum prejuízo com a saúde pública, a Casan de imediato suspende aquele manancial e pede a colaboração de todos no uso consciente da água. Mais uma vez agradecemos a atenção e a colaboração de todos. Muito obrigada.